Dando continuidade aqui no projeto, olha só, eu adicionei umas colunas aqui ó, tá, modelinho aí ó, só fiz adicionar o box e coloquei aqui os valores de 40 né, no, no Y e no Z, e no X não importa muito porque você vai ter que ajustar, né? Com Edit Geometry. Ó, até passou aqui, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Então assim você pode estar tá, é, implementando ainda mais esse cenário, tá? Usando a tua criatividade para você ir aprendendo, né? A manipular esses, essas ferramentas. Eu aconselho a você que uh, faça modelos, faça outros cenários, entendeu? Põe em prática o que eu falei até agora, a forma que você pode trabalhar, é bem simples, bem prático também. Acredito que vocês não terão muita dificuldade para desenvolver cenários com os brushes, tá bom? É, então é isso, dá um testezinho aqui, ó, para que vocês vejam. Olha aí. aqui tem uma janela na próxima aula vamos estar tá adicionando material a isso aqui a esse cenário e adicionar material e configurar o material tá aqui nesse cenário eu vou salvar isso aqui e vou explicar para vocês as outras opções do edit geometry então eu vou sair aqui ó desse nível vamos utilizar ele na próxima, nas próximas aulas vou criar aqui um novo nível e aqui eu vou explicar para vocês outras coisas aqui ó olha só eu até agora eu expliquei duas formas de você construir um cenário interno né? é, deixa eu trazer aqui o box pra cá deixa aqui mesmo deixa eu tirar isso aqui eu expliquei a primeira forma foi você é só você ó marcar essa opção tá bom e aí você tem um cenário interno ela é útil para determinadas situações assim como você também pode criar uma um outro um outro box e em modo subtrativo então você vai ter também um cenário interno e há uma outra forma também uma outra técnica tá bom que é bem simples ó. é só você aqui com o Geometry o edit Geometry ativo você inverter as faces tá bom você seleciona para selecionar todas as faces aqui com o um único comando é só você fazer o okay, que o Ctrl b ou é shift b vamos ver tô esquecido shift b ó você vê ó seleciona o quadrado tá bom shift b ele seleciona todas as faces e aí eu inverto é mais uma técnica de se criar um cenário interno porém o que acontece com as faces invertidas para dentro você não tem cenário externo isso é útil para quando você não tem um cenário externo tá bom então se você não tem um cenário externo não há necessidade de você ter a uh, face virada para fora tá bom ou outros objetos aqui espalhado por esse cenário, porque ser desnecessário né, você tem um cenário interno, então tudo que você precisa tá aqui dentro, não precisa ter ali nada lado do lado de fora, inclusive essas faces, porque tudo que você adiciona aqui dentro da engine né, ela vai processar, tá certo, então quanto, a, quanto, quanto menos coisas desnecessárias tiver no seu cenário, melhor será a performance né, do teu projeto, do teu jogo, enfim, ok? então assim fica a dica tá pra quem tem cenário interno não tem nada mesmo lá de fora nada mesmo então essa é uma boa dica uma boa técnica se utilizar uh, as faces invertidas tá bom é, então aqui ó coloca esse play start aqui dentro dos, desse cenário vou aumentar isso aqui para testar para vocês verem e aí eu vou play reproduzir aqui então olha só aqui está o cenário interno tá bom você pode construir todo um cenário aqui e tá? tal da mesma forma porém utilizando as faces investidas tá bom há também uma, out uma outra forma de você construir geometrias e eu vou explicar para vocês agora também utilizando aqui ó a caneta Habilitando aqui, nós temos essas configurações, tá? Aqui, auto-extrude, tem essa aqui que já por, por padrão já estão marcadas, então uh, não é legal desmarcar isso aqui, tá? E temos aqui também a, a, o valor, tá? O tamanho da extrusão que vai, que vai dar no, no, após você desenhar o teu ator geometria digamos assim ok então vamos lá para utilizar essa, esse, esse método é o seguinte uh, vamos utilizar aqui ó, nesse, nessa vista topo tá bom a vista de cima e aí o que acontece uh, você consegue desenhar tá? pressionando o control e o botão direito do mouse lembrando que o botão direito do mouse você consegue tá ó ajustar a câmera entendeu dar um pan ok lembrem disso e para desenhar você pre precisa manter o conto pressionado e com a mesma tecla né a, a, o botão direito você ó uh, cadê vamos lá você começa a desenhar tá eu cliquei aqui com o control pressionado deu um clique aqui com o botão direito e, e criou o primeiro ponto aqui ó E aí forma essa linhazinha aqui Esse pontilhado aqui Tá bom? E aí eu posso sair criando ó. Lembrando que eu estou com o ctrl pressionado Tá bom? E aí ó Eu Cadê? Bora lá Clico aqui ó Tá bom? Vou clicando Desenhando o cenário que eu quero fazer Tá bom? É, vamos lá, vamos lá então assim se eu quero movimentar a minha câmera eu preciso uh, soltar o control tá? porque senão se eu manter o control pressionado e arrastar com o botão direito eu vou estar criando mais um ponto então se eu quero ajustar a câmera para, uh, digamos assim fazer um ponto para cá ó, eu preciso soltar o control arrastar a câmera para onde eu quero Aí novamente eu pressiono o CTRL e clico com o botão direito. Tá certo? Solto o CTRL e aí seguro para desenhar. Gente, acabou desligando aqui novamente a Engine. Mas é, aquela é, da é daquela forma mesmo, tá bom? Vocês criam os pontos e depois fecham e vai te dar uma nova geometria, tá bom? Essas ferramentas do do Edit Geometry junto com os BSPs são ferramentas limitadas. Bom, acredito que isso seja um bug da do programa. Eu tentei aqui algumas vezes e ah, em poucas eu consegui realmente formar a geometria. Ela é sempre desligava. Espero que vocês tentem aí no de vocês. Apesar de, de, de deu erro aqui, mas é uma técnica legal também. Dá para você construir um cenário. Dá para você moldar o cenário que você quer fazer. Lembrando que quando você ah, finaliza Tá bom Termina de desenhar ele já te atualiza com a geometria E aí ela vai estar invertida, né? com as faces para dentro Se caso você quiser é, inverter para fora, o que não é interessante É só você selecionar Lembrando que para selecionar to todo o quadrado Você tem que dar um shift B No caso, selecionar toda a geometria, né? o BSP E aí é só inverter para dentro tá bom Prosseguindo aqui tenho, tenho também essa esse triangular aqui, ó. Adiciona novas edges aí, ó. Eu nunca fiz nada que eu precisasse utilizar essa ferramenta, mas dependendo de algum caso ela possa, possa ser útil, né? E da mesma forma, nós temos aqui esse optimize aqui, ó, otimizar, tá? Que é exatamente para tirar as a, as edges indesejadas aí do teu BSP, da tua geometria. Tá? Digamos que você está construindo aqui, está fazendo extrusões pela tua geometria Aí, ó, por exemplo Aí, às vezes, quando você vai movimentando, vai fazendo algum movimento, alguma coisa Ele vai criando, ele vai deixando triangulado a geometria, tá? por padrão, automaticamente, no caso E aí, às vezes, vai ficando alguma edge indesejada, alguma coisa aqui, ó, Aí você pode estar utilizando essa ferramenta para tirar, né? o que foi desejado aí excluir como o nome já diz excluir as faces só em ocasiões muito é, específicas tá é que vai vai ser necessário você excluir deixa eu inverter isso aqui ó para dentro shift b inverter cadê o ó tá vendo tem isso aqui essa face aqui foi excluída no caso tem tem certas é, Certas ocasiões que possa ser necessário, né? Dependendo do projeto. E aí você me pergunta. João Marcos, se eu quiser agora é, tampar isso aqui. Esse buraco, por exemplo. Tem como? Tem sim. Você seleciona as vértices. Tá certo? Lembrando que para fazer esse procedimento. Você tem que selecionar as vértices em sentido horário. Tá bom? Sempre da, da esquerda para a direita. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí você, ó, criar. Esse caso você quiser inverter, é só você selecionar e inverter. Agora, outra dica também, vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Se eu faço para dentro aqui, ó, se eu estou dentro da geometria, a mesma coisa. Porém, ela vai me atualizar com a face virada para o contrário. Crio, olha só. Eu não preciso inverter. E há, em certos casos, que dependendo da forma que você também tiver é, posicionando as, as, as vértices aqui para tampar, né, ou reposicionar a face excluída, vai criar uma edge aqui, ó. Ele vai deixar triangulado. Aí você pode utilizar, apertar o Optimize para tirar essa vértice, tá bom? Olha só, aquilo que eu te falei, se você às vezes você está alterando o teu o teu o teu a tua geometria e ela vai lá e cria deixa triangulado tá vendo e você pode otimizar não nesse caso não otimizou ó. também acontece isso pra vocês verem que é limitado editar essas geometrias tem essas outras opções aqui e essa aqui na verdade eu não utilizo elas então eu não eu não tenho muito que explicar sobre elas tá elas não, não fazem muitas coisas interessantes não mas vocês podem estar é, testando elas aí bom a aula é essa tá em relação aos brushes ao edit geometry tudo mais vocês perceberam aí que dá pra fazer algumas coisas e outras não perceberam também que é limitado né como eu havia falado em todas as aulas anteriores o qual é limitado trabalhar com essas geometrias dá para fazer algumas edições dá sim para fazer, porém você acaba tendo alguns probleminhas, assim como esse, o da edge. Isso é chato, às vezes atrapalha, principalmente quando você vai aplicar material aqui. Na próxima aula vamos voltar para aquele outro cenário e começar a texturizar, tá? Mapear a texturizar não, a colocar os materiais e prosseguindo no nível da aula. Até mais. Tchau.